Quando é que, você, hum, que volta sabores de Linux ou já acabou? Vai, de eu tenho uma ideia assim, por exemplo, esse Adele. Eu quero fazer um vídeo, mas eu gostaria de fazer mesmo os vários sabores de Linux Adele quando fosse lançada a versão 1.0. que Eu acho que vai demorar. Qual distro você usa, Gabriel? Depende. Hoje em dia eu estou usando Fedora e por hora eu não pretendo sair dele. Já sugeriram para eu usar aquele Pop! talvez eu venha usar. Mas é que eu gosto tanto do Fedora, galera, que a hora que eu voltei, eu voltei com o maior gosto, estou muito feliz aqui com ele. Então, eu por hora pretendo ficar no Fedora mesmo. Fedora eu acho, digamos assim, o... tem gente que vai discordar, mas o centro de inovação do Linux para mim. Ah, mas o Arch sai tudo mais novinho. É, mas muita coisa nasce no Fedora. Fedora é sensacional. que eu sinto pelo Ubuntu, não dá pra sair dele. Se tem um Ubuntu que eu gosto, é o Ubuntu MATE. Dizem por aí que o Linux Mint é um centro de inovações no que se diz ajudar a comunidade. Até que ponto é verdade? Até que ponto eu não sei. Atualmente estou usando o Linux Mint. Muito boa disso. Não, boa é. Não é que eu ache ruim. É que assim... Mas o centro de inovação isso aí tudo não, viu? no Linux Mint eu acho isso aí bem o Fedora mesmo Fedora eu acho um centro de inovação não acho nem tanto o OpenSUSE, eu acho mais o Fedora mesmo legal o Debian, eu acho ele focar na questão de estabilidade né? tudo bem você tem é, quatro tipos diferentes né? mas geralmente a gente foca o que? Unstable, Test e Stable e pra chegar até mesmo a Unstable meu Deus do céu as coisas demoram pra caramba. É, o Linux Mint tinha um centro de fork e ação. É, ele é mais o quê? Não é nem fork, né? Ele é mais uma remasterização. O que eu não acho nada ruim. Mas não vejo grande coisa, não. Eu acho legal ele uma versão do Ubuntu, do Debian, com trabalhar da forma que eles querem, sabe? Tipo, personalizada, vamos assim dizer. Não é tudo fork, caramba. É, então, muita gente gosta do Pop OS, né? Eu cheguei a pensar em usar, mas... É que eu tenho uma preguiça de desinstalar, instalar de novo. Ah, não sou a melhor pessoal para isso, não, gente. Nesse ponto, eu sou preguiçoso demais. Meu Deus do céu. Viu o sistema da Microsoft usando o OS3? É o outro que eu quero debater também, essa questão do sistema da Microsoft. Você sabe como está a questão de driver ter é nesses sistemas imutáveis como CoreOS e Silverblue? Especialmente a respeito de drivers de vídeo. Melhor pessoa para responder isso. O Renato. O canal FestOS que está aqui. Driver da NVIDIA é compatível com o Blue E já vem muito com o Endless OS. Que também usa o S3. Legal. Qual a distribuição indica para desenvolvimento web? Cara, então isso vai muito de gosto. Porque assim, eu indicaria Fedora Fedora. Tá? As ferramentas você vai ter mais recentes e tal. Vai funcionar muito bem. Mas eu vejo, por exemplo, desenvolvedor usando o Ubuntu. Vejo um desenvolvedor usando Linux Mint, vai lá e testa, é a única coisa que eu posso te dizer, cara. Eu trabalhei em uma rede social uma vez que os desenvolvedores lá usavam o Ubuntu, cara. Então, assim, por isso que eu te falo que eu vi isso, entendeu?